Estudo de casos Caso 1. Uma criança de 6 meses Dizia a mãe que fazia já 5 meses que seu filho chorava dia e noite. A sua situação se complicava. O marido, que trabalha em serviço pesado, não suporta mais a situação. Precisava descansar e, não conseguindo dormir pelo choro da criança, estava por sair de casa. Havia esgotado a procura de soluções nos consultórios médicos, sem diagnóstico. Ela estava desesperada. Abrimos a frequência, não havia obsessores. Ao desdobrá-la, constatamos que a criança apresentava algumas amarras magnéticas que foram retiradas sem dificuldades pelo médium que a incorporou. Sintonizada em primeiro desdobramento, não chorava, mas permanecia em choro no colo da mãe. Resolvemos testar desdobrar mais uma vez a criança e incorporá-la em outro médium. Aí confirmou-se o desdobramento múltiplo, incorporou chorando desesperadamente e apresentava uma dificuldade com uma perna. Atendido o problema e harmonizado o corpo ou nível incorporado no segundo médio, a criança sossegou, dormindo em seguida no colo da mãe. Conversamos novamente com o primeiro corpo incorporado e ele nos disse que nada sentia e que quem sentia a dor era o outro, revelando que cada corpo conserva ou tem individualidade e uma certa independência. Caso 2. Deficiente física e mental, 29 anos, sexo feminino. Agressões constantes contra a mãe. Desdobrada, a moça incorporou revelando grande sofrimento. Humilde na primeira incorporação, encontrava-se em volta em amarras magnéticas negativas. Revelou não suportar a mãe a quem estava ligada por comprometimentos do passado. Não avançou nas informações. Parecia ser vítima de circunstâncias infelizes. Mesmo resistindo, foi desdobrada uma segunda vez. Parecia haver um acordo entre mental inferior e superior, pois o apego aos prazeres, poder e mando do passado estavam aí bem evidenciados. Desdobramento dificultado revela sempre dois corpos rebeldes associados negativamente. Revelou-se em todo seu ódio, violência e crueldade recalcados em si mesma. No passado fora afortunada castelã, vivendo em festas, orgias e futilidades, possuidora de grande castelo, cujas muralhas altíssimas adentravam ao mar de onde costumava arremessar impiedosamente os frutos pecaminosos de seu comportamento dissoluto. A mãe atual fora no passado sua vítima, pois naquela encarnação tivera a infelicidade de ser sua filha. Assim que parida, teve o mesmo destino de seus outros irmãos. Fora arremessada do alto da muralha, penhasco abaixo, onde ondas furiosas destroçavam e consumiam o restos do que ali fosse jogado. Jamais assumira a maternidade enobrecedora que a teria libertado dos sofrimentos que hoje enfrenta a revoltada. Dizia furiosa por querer libertar-se daquele maldito corpo, traste defeituoso e inútil que ela não pediu e não merecia pois julgava ser dona de sua vida e ter o direito de divertir-se à vontade como bem entendesse. Detestava a mãe que ela havia jogado fora no passado e que mesmo assim teve a petulância de trazê-la para esta vida de misérias e encarcerá-la naquele monte de carnes horripilantes e disformes, do qual desejava libertar-se o mais cedo possível, queria distância da mãe e desse corpo. Como tratamento, aplicamos despolarização de memória apagando os apegos do passado, já que a doutrinação não sortiu o efeito desejado. A criatura revelava a mais extrema rebeldia, considerando-se vítima inocente quando na realidade era o terrível algoz de si mesma. A mãe, pobre e humilde, tratava-a com muita paciência e carinho, revelando a superioridade moral de que era portadora. Isso incomodava também a paciente, pois a presença superior da mãe destacava sua inferioridade. Após esse atendimento, não tivemos mais notícias, creio que pela dificuldade de locomoção da paciente. Caso 3 no trabalho de laboratório ou experimentação que fazemos nos cursos de educação da mediunidade e técnicas apométricas, temos também presenciado muitos casos interessantes e um deles nos chamou a atenção de forma particular. A cobaia desdobrada e estudada foi o colega de trabalho J.A., pessoa moderada nos hábitos, postura, calma, colaboradora, harmônica e fraterna. Feito o desdobramento, o primeiro veículo incorporou calmo e tranquilo, não revelando nada de anormal. O segundo corpo também disse que com ele tudo estava bem, as emoções estavam controladas. O terceiro revelou, receoso, que havia um que era revoltado e costumava reprimir as propostas dos demais e frequentemente lhes criava dificuldades. Desdobrado e incorporado, o quarto elemento, que é o corpo mental superior ou causal, revelou arrogância bastante acentuada. Recusava-se a falar e ameaçava acertar-se mais tarde com os outros, subalternos que não tinham direito a não ser a obediência a ele. Estava apegado em encarnação passada de poder e mando, quando pudera dominar a tudo e a todos considerava os demais corpos, inclusive o físico, como insignificantes e desprezíveis a quem não devia satisfações ou cooperação. Analisando o fato junto ao colega em estudo, ele nos confirmou dificuldades relacionadas com os atributos do mental superior. E é interessante analisarmos que a lei divina, sendo de cooperação e de solidariedade, manda-se fazer aos outros o que se quer para si mesmo. No caso do agregado espiritual, para que a pessoa seja plena em propostas e realizações, tem também que haver essa mesma cooperação e sincronia entre todos os corpos ou níveis. Não havendo, a pessoa se desajusta e passa a refletir ou somatizar dificuldades da mais variada ordem. Caso 4. Jovem de 26 anos, sexo masculino, solteiro do tipo nada dá certo. Eu não consigo, os outros têm ciúme inveja, etc. Dedica-se ao escapismo por drogas, álcool e a velocidade. Um familiar preocupado com a situação do rebelde, que não aceita sugestões de tratamento e diz não acreditar em nada, nos procurou. Aberta frequência, mostrou-se por inteiro na sua fraqueza e incapacidade diante dos desafios de sua programada existência. Ao incorporar, esbravejando, disse que lhes deixassem em paz, pois não desejava ser auxiliado. Se ele quisesse, ele mesmo teria vindo. Só não tinha se suicidado ainda porque era muito covarde, mas que haveria de desencarnar por acidente ou overdose. Não suportava mais viver. Ocultamente desejava e queria deixar a vida com impressão e a imagem da vítima que lutara bravamente para tombar vencido pelos males da sociedade. Caso 5. Paciente LD. Sexo masculino, 43 anos. Separado, inteligente, curso superior, sendo aposentado em grande empresa onde trabalhara desde formado. Diagnóstico de caso difícil, pois o paciente, além de ser revoltado e confuso, era muito descrente e tinha a sensação de estar sendo permanentemente vigiado. Nenhuma terapia psicológica ou psiquiátrica lograram resultados. Bloqueado sexualmente há mais de dois anos, recentemente abandonado pela esposa e familiares que o rejeitaram. No entanto, sua revolta só apareceu depois do abandono. Sempre fora bom pai, responsável, sem vícios e marido comportado. Aberta a frequência, vislumbrou-se de imediato um grupo de prostitutas e prostituídos do astral, assediando o paciente, a esposa e familiares, cobrando dívidas do passado. Ao desdobrá-lo, a espiritualidade fragmentou-o incorporando-o direto em mental inferior, demonstrando atitude humilde e retraída, pedindo que a deixassem como estava. Não precisava e não desejava ajuda, não queria mexer em coisas passadas. Nessas alturas, os médios tinham identificado três coisas importantes. Primeiro, um antigo bordel ainda em funcionamento no astral, onde ele e a esposa foram os proprietários e também se prostituíam desenvolvendo os hábitos de hétero e homossexualidade. E foi lá que suas antigas vítimas e comparsas montaram sua base, saindo para procurá-los e assediá-los. Segundo, que o corpo mental inferior incorporado apresentava-se usando um vestido de mulher e longos e fartos cabelos, pintura, etc. Terceiro, parecia haver uma tela holográfica ao redor do paciente da altura de 1,50 m, em que um enorme rosto estava sempre projetado com um olhar severo e reprovador. E para todos os lados que ele, mental inferior, se movimentasse, o rosto e os olhos estavam sempre voltados. Como o mental inferior vibra mais próximo ao consciente físico, produzia a sensação de estar sendo observado. Julgamos no início de tratar-se de clichê criado e projetado por algum obsessor. Não era. Desdobramos mais uma vez o paciente e aí então tivemos resposta para o fenômeno inusitado. Incorporado ao mental superior, foi logo dizendo que não o deixaria em paz, vigiando-o sem cessar, até que ele se tornasse o que deveria ser, homem de verdade. O estranho rosto era uma projeção do mental superior vigiando o mental inferior, para que ele não prejudicasse a personalidade encarnada, para que não cedesse à polaridade feminina que por remorso encontrava-se muito acentuada. Corrigida a dificuldade de ambos os corpos, fizemos o reacoplamento, sincronizando-os e harmonizando suas polaridades. Em conversa posterior com o paciente, ele já se dizia muito aliviado e começava a entender os seus conflitos e o porquê de reações que não se explicavam. Os prognósticos para um segundo atendimento são melhores.